E é um projeto de... Uh, muitas, muitas unidades da URGS estão envolvidas, é um projeto multidisciplinar, uh, destaque em salão de extensão, em edições anteriores do SEURS. E para conversar com a gente sobre o Lobo Games, que vai estar no SEURS, que vai se realizar aqui na, na universidade no final deste mês, a gente convida a professora da Faculdade de Educação, uma das coordenadoras da atividade, a Liliane Giordani, que já foi entrevistada aqui no Extensão em Foco em mais de uma oportunidade. Liliane, para a gente apresentar, para quem ainda não conhece o Lobo Games, falar um pouco sobre o histórico do projeto, como é que ele funciona. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer novamente estar com vocês e compartilhar nossa experiência do projeto, agora já chamado de programa né, nos últimos quatro anos. Nós iniciamos um, um, um trabalho uh, em uma escola especial de educação de surdos, em 2012, numa intenção muito particular minha, com o professor Renato Ribas, do Instituto de Informática, de poder levar um instrumento uh, do jogo lógico para dentro do espaço escolar e para poder discutir intervenção, aprendizado e, e outras formas metodológicas de trabalhar na escola. Então, a gente começou na educação de surdos, porque é uma das áreas com quem eu atuo na Faculdade de Educação, Trabalhamos em 2012 com formação docente, trabalhando jogos com os professores e passamos em 2013 desenvolver um projeto é, reunindo duas escolas de surdos com alunos. E, e aí, a partir daí, o projeto já contou com bolsistas da, da ProRest, onde a gente atuava junto com na escola durante todo o ano de 2013. Passado 2013, nós começamos a receber bastante demanda de formação docente de professores das redes e começamos a atuar então já no final de 2013 com formação da rede pública de Porto Alegre e começamos também a desenvolver na região noroeste do estado, em três municípios da região noroeste, uma formação para a rede pública de professores. E nesse sentido, a gente trabalhou 2014, 2015, nessas formações de professores, fazendo encontros mensais, presenciais, e fazendo tutoria à distância para aplicação dos jogos nas escolas. Isso nos deu um certo know-how no sentido de enxergar a aplicação dos jogos numa rede de escolas. Nós trabalhamos com, em torno, em média, né, de 30 a 35 escolas, através dos professores. Então, cada, professor, cada escola contava com dois professores. A gente aí fechou um número de mais de 70 professores trabalhando e aplicando jogos em torno de 300, 400 crianças. Então, para a gente foi um presente trabalhar dessa forma, porque a gente aí teve material de análise, onde a gente começou a desenvolver uma pesquisa de aplicação das atividades para verificar algumas questões bem importantes que os jogos podem sim é, auxiliar no aprendizagem de crianças e adolescentes. Como é que funciona essa multidisciplinaridade no projeto? Porque, enfim, tu és da educação, professor Renato da informática, existem alunos de outros cursos também. Como é que funciona? Talvez seria, seria esse talvez, um dos segredos aí do sucesso do, da, do programa, essa multidisciplinaridade, essa, essa questão de tu lidar com diversas áreas do conhecimento. Provavelmente sim, porque a gente começa por uma por uma diferença é, da composição da coordenação, onde um dá conta mais da questão pedagógica no sentido da escolarização e o outro coordenador da questão técnica do jogo. Então, esse compartilhamento e essa diferença nos faz potencializar o projeto. E aí a gente começa a desenvolver com esse instrumento metodológico, sem o domínio do conteúdo por áreas de conhecimento e com a chegada de alunos de diferentes cursos né, da da educação física, da matemática, da história, da pedagogia, a gente começa a pensar em aplicabilidade dos jogos com conteúdos específicos de áreas. Então, com certeza, te respondendo, um grande ganho do projeto é poder transversalizar as áreas do conhecimento. A gente teve agora, esse ano, num evento da UDESC, em Santa Catarina, de encontro de professor de geografia, e para esse encontro a gente se debruçou sobre a aplicação dos jogos para conhecimentos da geografia nos anos finais do ensino médio. Nós não temos esse conhecimento na coordenação e buscamos esse conhecimento articulando com a área da geografia. Então, a gente consegue, dessa forma, é, dar um, um, um apoio, através de um instrumento para as áreas do conhecimento. Então, sim, é, e a gente espera ainda poder aprender muito, nós, aprender muito com as áreas que se aproximam do projeto. Como é que se articula jogos lógicos com geografia? Que agora eu fiquei curioso. <risos> a gente vai desenhando os tabuleiros né, pela cartografia, vai fazendo deles um, um estudo cartográfico, vai fazendo deles encontro do sistema solar, vai fazendo deles a localização geográfica é, em pontos do tabuleiro, então, para jogar, você precisa saber as regiões, né? se localizar na região noroeste, sudeste, centro-oeste, canta o jogo, né? informa o jogo, fazendo um movimento cartográfico e de orientação. Então, é um bom exercício para que não fique nada muito dado da, da, da decoreba, é né? isso que a gente vem sempre pensando alternativas para que tenha sentido e que seja sempre uma aprendizagem em contexto. Vocês uh, trabalham com, falaste, cerca de 400 alunos né, em diversas escolas do estado. Uh, como é que tem sido uh, o retorno desse público que vocês atendem uh, em relação aos jogos? Como é, que, como é que tem sido o auxílio, no que, que eles melhoram? Como é que tem sido essa recepção desse público ao trabalho que vocês desenvolvem? A gente acha que tem duas formas que têm nos dado esse retorno. Uma são professores que se vinculam após o projeto, se vinculam de forma autônoma à continuidade do trabalho, que nos procuram para buscar subsídios. Nós temos um site, que é o Lobo Games, onde tem é, material didático... Tem material didático e tem é, é, material que pode ser impresso pelos professores. Então, é nossa ideia é que o professor tenha autonomia suficiente para depois da formação buscar pelo site o material. Então, esse é o indicador, assim, os professores que continuam. Digamos que 10% dos professores que fazem a formação trabalham depois e incluem no seu projeto. Uma outra forma que a gente tem tido de retorno são as Olimpíadas Escolares de Jogos Lógicos e Tabuleiro. Nós realizamos três Olimpíadas... É, e essas Olimpíadas congregam alunos que participaram, de professores que participaram da formação, então no final de cada ano de formação a gente faz o encontro dos alunos. O nosso último ano nós trabalhamos em 2017 com uma Olimpíada das Escolas do Campo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E isso nos dá, sim, um, uma visibilidade de quantos alunos se apropriaram ou não daquela atividade, de quanto não aquilo foi prazeroso. Além de um outro dado que tem surgido muito, que tem a ver com a questão da inclusão escolar. Muitos relatos de professores têm apontado uma, entre aspas surpresa em redescobrir alguns alunos que, por vezes, tinham questões de aprendizagem ou que, por vezes, tinham questões de comportamento e que o jogo faz com que ele se reinvente, digamos assim, né? ou na questão comportamental de ser um novo mediador na sala ou com a questão da aprendizagem ele descobrir uma outra forma, uma outra estratégia de demonstrar a possibilidade de aprendizagem que ele tem. Uma transformação, digamos assim, na vida desses alunos, e transformação é o tema do CEURS que vai ocorrer aqui na URGS, então tudo que tem transformação a gente acaba puxando né? para esse evento. Uh, o Lobo Games faz sucesso em, em outras edições do CEURS, as pessoas se interessam, vem aquele tabuleiro no chão, muitas vezes as próprias pessoas são são peças desse tabuleiro. Uh, como é que uh, deve funcionar esse trabalho durante o CEURS que vai ser realizado agora entre 28 e 31 de agosto aqui no Centro Cultural, Liliane? Para a gente é um, um, um prazer, um presente estar no SEURGS aqui da URGS, porque nós começamos a divulgar nosso trabalho através do CURS, né? Pelo acompanhando a URGS em várias edições do CURS pelo pela região sul. Então, poder apresentar nesse momento que o projeto está mais maduro aqui no, no na URGS, para a gente vai ser um presente. E a nossa ideia é, é poder também trabalhar com uma metodologia que não é tão convencional, que é uma metodologia de intervenção de poder estar nos espaços é, de, de encontro do Ceurx mais livres, onde as pessoas possam circular nos pátios, onde está acontecendo o evento, e poder interagir conosco, né? se aproximar, jogar o jogo nas suas modalidades, que a gente tem as modalidades diversas, que são, além da mesa, a gente trabalha com o jogo gigante, o jogo vivo, onde gigantes são peças é, de reciclagem, como garrafas, que a gente pode jogar no tabuleiro de chão, e, as, e o jogo vivo onde os personagens do jogo são os próprios é, os próprios sujeitos. Então, essa é a ideia do SEURGS agora, esse ano, é de a gente estar nesses lugares é, com um convite para os participantes experimentarem a vivência do jogo, para além de uma, uma oficina, para além de um minicurso, que ele possa... Onde ele estiver no seu horário mais livre possível, está brincando conosco e, nesse momento, também entendendo um pouco mais dessa dinâmica. Eu, como equipe ProRest em outras edições seguras, já participei desses jogos e recomendo, é extremamente divertido e, e prazeroso, como tu bem colocou. Uh, e, e poucas uh, pessoas talvez conheçam, mas os jogos que são propostos pelo Lobo Games, eles vêm de diversas culturas também, né, Liliane? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque é, é um ponto, às vezes, que parece um pouco, digamos, pouco falado do projeto, porque foi muita questão da lógica, da educação, mas também existe uma questão cultural importante aí, né? Com certeza. Nós nos apropriamos do que existe de mais... É, antigo nas culturas dos jogos comunitários. Então, a gente não criou nenhum jogo, o projeto não cria, ele vai se apropriando de culturas, principalmente culturas orientais, africanas, que trazem hum, no seu histórico um, um, uma força cultural comunitária. Então, esse sim, também é um viés do projeto, de poder entender um pouco mais da origem dos jogos, o que a gente faz é, talvez, adequar eles a, a, a nosso, ao nosso contexto. São jogos é, que são, é, não são jogos de estratégia, são jogos lógicos, mas que tem muito a ver com a intervenção coletiva, a interação coletiva, né? não são jogos individuais. E a nossa, talvez, contribuição tenha sido tirar o jogo só do papel e da mesa e levar ele para a relação coletiva de equipe, onde os jogos, como tu, tu citaste, Vicente, a, a intervenção de vocês também no seu onde vocês são convocados, literalmente, a participar, é de poder atuar como equipe né? atuar compartilhando, decidindo juntos. Então, esse, talvez, tenha sido o nosso é, mote do projeto. Mas, sim, é um, nós temos em torno de uns 100 jogos, todos eles jogos que são de origens diversas. Temos alguns, poucos, da América Latina, das, de algumas tribos que a gente conseguiu identificar. Mas a ideia é sempre essa, é ir se apropriando do que tem da cultura e podendo potencializar isso nas novas gerações. Como é que funciona essa pesquisa de jogos? Porque vem de diversas culturas, a uh... Pessoas vêm até vocês propor, vocês vão atrás. Como é que funciona essa pesquisa, Liliane? No começo do projeto, o professor Renato Ribas já tinha um arquivo pessoal de jogos por uma escolha dele, um de estudo. Então, ele já tinha esse material pesquisado em, em livros de história e mesmo na, na, no advento da internet, a gente pode buscar várias informações. né? O problema, às vezes, é saber o quanto elas são verídicas ou não. Mas esse esse essa pesquisa o professor Renato Ribas continuou fazendo e aí as pessoas sabendo do nosso projeto começaram a nos procurar e nós descobrirmos outros grupos. né? A gente tem um grupo bem é, importante em Santa Catarina, um grupo de professores que tem trabalhado no ateliê do jogo com pesquisas que tem nos ajudado muito e a gente tem trocado muito informações. Nós tivemos a participação aqui na Semana da África em dois anos consecutivos e com estudantes africanos da URGS também nos ajudando a trazer informações às suas regiões, às suas comunidades. Então, a gente hoje tem ganho muito com a participação de pessoas novas e com a contribuição de, das pessoas para o nosso projeto. Quem quiser contribuir com o projeto, então, como é que poderia fazer contato com vocês? Perfeito. Se acessar o site Lobo Games, colocando no, no, na pesquisa Lobo Games, é o primeiro indicador que tem. Dentro do site tem, além das re, da rede, do, do material, o, do projeto, a gente tem os contatos via e-mail, e via é, WhatsApp. Então, é possível por ali as pessoas nos acharem e entrar em contato conosco e a gente estabelecer essa relação, tanto para a gente pensar em atividades coletivas junto, em, em escolas, quanto também compor junto como participante do projeto. Muito bem, Liliane Jordani, professora da Faculdade de Educação da URGS e uma das coordenadoras do programa, agora já programa, Lobo Games, Jogos Lógicos de Tabuleiro. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco, parabéns pelo trabalho e sucesso na próxima edição do SEURS. Ok, muito obrigada, a gente agradece esse espaço novamente, estamos sempre à disposição para poder estar junto com vocês, de divulgar e acolher novos colaboradores do programa.